Beleza, aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E eu quero te agradecer pela sua audiência, agradecer por você estar comigo nessa empreitada digital E hoje eu estou fazendo este vídeo, né? Eu já tenho outro vídeo sobre o Venda Samurai Perfumaria Que é o curso, tá? Do Elvis Lion, né? um mentor de vendas e, e mar e mentor em marketing de rede, né? Que é o Elvis Lion né? Ele trabalhou durante cinco, seis anos, né? É, com venda de perfumes e cosméticos, né? Sendo que cinco anos no total de doze. Com experiência de vendas em perfume em perfumes e perfumaria é o Elvis Lion ele trabalhou muito com marketing multinível né e foi formado pelos maiores e melhores professores de vendas neste segmento do Brasil hoje o Elvis Lyon ele é ele tem um canal no YouTube né e é um dos maiores influenciadores digitais do segmento de vendas, né? Focado sempre no marketing de rede, né? E com mais de 60 mil seguidores, né? Do... Mais de 2 milhões de visualizações e mais de 2.500 alunos já satisfeitos do curso é... Venda Samurai perfumaria tá e ele tem este curso ele tem em torno de seis módulos né onde ele vai te ensinar o passo a passo né tudo que você precisa para aprender a vender cosméticos né vender perfumes né sendo através de marketing de rede ou não tá é além disso ele é um curso muito expansivo porque você além de aprender a trabalhar com perfumes né você também pode trabalhar com outros produtos né porque o conhecimento nunca é demais tá e ele é um curso que tem uma garantia tá é garantia da hotmart tá que é uma das maiores plataformas de cursos online do brasil né? E eu vou deixar o link deste curso logo aqui abaixo, né, para que você entre no site oficial do Venda Samurai, né, conheça todos os tópicos, conheça tudo, é, todas as as dinâmicas do curso, né, para que você aprenda né é com um dos melhores profissionais de marketing vendas e marketing de rede no brasil que é o o lion tá bom então é então espero que você tenha gostado deste vídeo tá o elvis lion é um grande profissional, a tá? profissional sério e criou esse curso para realmente ajudar as pessoas a venderem, tá? Porque há uma dificuldade muito grande, né, é... em vender, é... principalmente produtos é... em venda direta. As pessoas têm muita restrição na venda direta de produtos, né, vendas caseiras, né. Vendas é, no porta a porta, né? Digamos assim, há muita dificuldade, tá? Então é, é muito bom ter esse curso para que você possa aprender, aprender a trabalhar, a trabalhar, aprender a ser um profissional de vendas, né? Do é, marketing, não só marketing de rede, como também um marketing pessoal. Seu, né? por porque não vou deixar o link aqui abaixo, link da do curso, tá? Tem todas as informações necessárias para que você possa adquirir o Venda Samurai Perfumaria, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço a todos e até mais!